E aí, meus amores, olha só, mais um vlog aqui da Hillary Hilton começando. São exatamente o quê? 12h44 da manhã. Já tô aqui tomando meu cafezinho pra que a gente possa começar a se montar. Tenho que estar pronta às quatro da tarde? Não sei se consigo, mas a gente vai tentar. Porque, gente, olha só, essa é a primeira edição do Expo Casar. Que aí é um evento novo de noivas e noivos, né? Todo mundo que quer se casar aí, e a gente vai lá participar desse evento. A Hillary Hilton vai estar lá fazendo um show pra todo mundo tirando a onda com todo mundo e chamando, é claro, os noivinhos pra conhecer aí os serviços da Hillary Hilton, seja a animação aí do chá de lingerie com o festa e chá seja também aí a abertura da pista de dança do casamento da recepção, a gente pode fazer muitas coisas e olha a equipe lá do Mona das Recepções que tá organizando esse evento tá de parabéns porque eles casaram de uma forma com a Hilary Hilton olha que eu vou te contar Todo mundo doido, assim como eu. Então, gente, tudo pra mim, né? Além, é claro, de vários outros fornecedores que vão estar tá lá e a gente vai conhecer, é claro. Então, vamos cuidar aqui, né? Porque eu tenho uma maquiagem pra fazer, tenho uma sobrancelha pra cobrir, né, menina? Porque eu tô aqui com rosto de boy. Deixa eu tomar aqui meu cafezinho, né? E vamos lá. Muita gente pode até estar, tá, né, se perguntando, nossa, então os vlogs da Hillary finalmente voltaram, né? E aí agora hospedados pedados um canal grande, pois é. É um canal que eu já tinha aí, o Pink Popcorn. E aí, o que é que acontece? Tem muitos vlogs ainda aí perdidos, igual aqueles episódios perdidos do Chaves, sabe? Que aí eu ainda vou editar pra colocar, só que esse aqui vai sair um pouco mais rápido. Só que sim, tem muitos vlogs aí pra sair, literalmente feitos os episódios perdidos do Chaves. Porque o estúdio aqui da Hilary, ele estava em reforma e aí a gente estava focado nisso sem tempo né para editar os vlogs mas a partir de agora a gente vai ter aí muitos eventinhos de volta da Hillary, pra vocês acompanharem tudo aí que eu faço aí na minha carreira de drag. É claro, além de muitos quadros aí que vão estrear aqui no canal pra vocês aí que gostam, claro, de programas aí com temática LGBT, que a gente vai comentar aqui com certeza, passando aqui um alquinho... Já na sobrancelha, né? Que é pra gente deixar tudo sequinho pra poder colar. Aliás, talvez eu faça uma live agora no Instagram também pras pessoas acompanharem aqui o que tá rolando. as pessoas mandarem perguntas e tal. A gente aproveita e faz aqui também um respondendo perguntas, quem sabe? Tô aqui já colando a minha sobrancelha, o que é um jogo bem rápido, na verdade, né? E, ah, gente, hoje temos uma novidade, porque eu vou levar hoje pro evento... As trufas feitas pela Femela Hilton, que é uma filha minha drag, ela faz trufas maravilhosas Lá para os noivinhos, para dar para eles, todos os noivos que vão participar lá da feira É a Doces. daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, é realmente sensacional as trufas E hoje vou estar lá, claro, no estande do Fast Sharp. Chá de lingerie pra mim é tudo, as noivinhas amam, amam, amam uma despedida de solteira com a Hillary Hilton. Fora todos os benefícios que elas ganham, né, porque com festa e chá, elas acabam ganhando também decoração, buffet, feijão pacote, já compram as lingeries também, então assim, é sensacional. E já leva a Hillary Hilton junta, olha só que babado. Ontem eu usei uma ferramenta, daquelas ferramentas mesmo, assim, de... Como é que eu poderia dizer? De homem hétero que ajeita a casa, né? Que tem aqui umas que meu pai deixou pra mim. Eu usei para abrir o, a, o vidrinho da cola. Esse negocinho aqui de cola de unha que, inclusive, fechou de novo, né? Como é que eu vou colar minhas unhas? Vou pegar de novo a chave. aí peguei. Essa chave aqui, tá vendo? É uma chave de... de... uma chave. Isso aqui é muito duro, né? Cola, cola de unha que não abre. Aí, olha só. <risos> <risos> Gente, isso aqui abre com uma facilidade Não é a primeira vez que eu uso uma ferramenta assim louca Na minha carreira drag E já precisei usar muitas coisas que vocês não tem nem noção Aí eu tô pensando o que Fazer um vídeo aqui mostrando assim essas loucuras Que às vezes eu preciso assim umas ferramentas bem loucas Que eu acho que toda drag tem que ter em casa E parece que não precisa, mas precisa Se vocês quiserem, comenta aí embaixo Que eu faço esse vídeo pra vocês Gente, olha só, tá aqui Vamos lá ver aqui de quem é a nossa primeira pergunta Aí perguntou quando nasceu a minha personagem. A Hillary ela é uma personagem que, assim, sempre esteve presente de alguma forma na minha vida, porém, o que muita gente questiona também é se é um alter ego meu e não é. Veio de várias coisas, mas, assim, a primeira vez que ela apareceu realmente foi num conto que eu escrevi, que era um conto que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, em 2011, já faz 9 anos. Por muito tempo ela não era uma drag, né? Ela era uma personagem que eu havia criado e tal. E só depois de um tempo foi que eu transformei ela numa personagem drag. Ela é uma personagem e ela é uma patricinha que mora em Beverly Hills. E aí a Hillary, ela tem esse nome porque a Hillary ela foi uma inspiração daquela prima do Will Smith no Maluco no Pedaço, Hillary Banks. E eu gostava desse nome, achava que tinha tudo a ver com essa personalidade E Hilton, porque é um sobrenome de Patricinha Como Paris Hilton e tal E é uma personagem que tá crescendo cada vez mais, né? Indo aí para vários trabalhos Tendo aí uma marca em crescimento, né? Hoje a gente tem aqui o Hiller Makeup Studio Que é o estúdio de maquiagem onde eu atendo maquiagens né, social, maquiagem festa das minhas clientes que viram a maquiagem da Hillary e ficaram encantadas e quiseram ficarem divas divas de Hollywood, de Beverly Hills como a Hillary Hilton e se você mora em Natal tá querendo também aí ter umas aulas comigo de make drag aí, técnicos que vão com certeza acrescentar aí na sua beleza vou deixar meu contato aqui embaixo pra vocês agendarem um curso VIP comigo aí de make a gente vai fazendo aqui, né, gente? Deixa eu colocar aqui mais para vocês verem. Que é babado aqui. Ai, gente, aqui o bagulho é louco, viu? O bagulho é louco, mas olha só, já tô aqui com o pires feito. Pires, para quem vocês não sabem, é a sobrancelha. Porque se nada der certo, querida, você pega um pires e bota aqui na sobrancelha e faz o traço, entendeu? É por isso que aqui é o pires agora vamos aqui contornar aqui a parte de baixo a gente make drag assim em dia deixou essa ceboseira mesmo viu para depois ficar aquela coisa bela que vocês sabem que fica linha do discreto uma coisa básica mesmo né vários tons de rosa desde o mais claro até o mais escuro para criar uma profundidade no olho Comecei com um rosa aqui, finalizei com um pouco de pêssego, que eu amo a mistura do rosa com o pêssego. Olha só, e eu pensei que eu ia demorar mais hoje pra fazer essa maquiagem, só que tá sendo até bem rápida. Com certeza eu vou acabar ela em tempo. Já finalizei aqui o olho, deixa eu mostrar um zoom aqui pra vocês, olha. Hum. Deixa eu pegar aqui meu corretivo laranja pra neutralizar essa barba. Que ajuda muito a tirar a masculinidade. Esse corretivo laranja. Que acaba tirando toda a sombra de barba que tem. E eu tô fazendo agora o um tratamento, sabe, gente, com minoxidil. Que é pra ter mais barba. Eu adoro barba. E não tem nas laterais. Então, logo mais eu vou ter mais barba que isso. Eu que aqui é uma primeira espalhadinha de leve dessa base aqui. Com corretivo pra dar uma aquecida no meu rosto. Essa é aquela parte que você espanca todo o seu rosto com vontade Porque você tem que ser rápida, você tem que espalhar a base em todo o seu rosto Não desço muito pescoço, até porque eu uso a prótese né, do peito e vai até aqui Então não precisa maquiar muito o pescoço, porque vai ficar coberto Tô aqui com chupão, gente, morta mas é isso, é a vida, né, gente? É a vida. Tá meio que pedindo pra segurar essa maquiagem. Tô sentindo aqui no meu coração que eu tenho que fazer esse baking. E vou deixar aqui esse baking. Ornar aqui um pouquinho. Enquanto isso eu desenho a minha boca. Um bocão. Hum. Passar agora aqui um por cima. Vamos ver se dá certo ou não, né? Isso aqui já é um da Latica. Cor número 45. Ah. Fica interessante. Dá uma envelhecida na cor. O translúcido ele dá uma boa iluminada nas áreas. E aí eu venho agora com os pós de cores para realmente dar a cor aí do rosto, né? selando aqui todos os pós claros logo, a parte clara do rosto. Adoro um blush bem rosézinho, né? E esse eu acho forte aí depois eu posso vir e dar uma batidinha do pó branco mais claro para dar uma neutralizada nisso aqui, de dentro para fora. adoro usar o dourado, não gosto muito do iluminador prateado. Pronto, gente, olha só. Acabei de colar aqui os cílios. Acho que deu certo. Tô aqui pronta, né? Meio que toda pronta aqui. Vou me montar agora todo o resto. Tomar um energético, né? Que a gente precisa de energia agora pro evento. E eu volto já já pra gente sair. A perfeição. Aproveitem essa pele enquanto ainda não está oleosa. É o que eu sempre digo. Ai, olha só as unhas, o cabelo, o picumã. Estou pronta. Vamos lá arrasar então nesse evento, né, gente? You can't say I'm not pretty. Muito enjoada eu. <risos> Aí vamos lá, né, gente? Eu com esse cabelo todo, vamos ver se eu consigo entrar dentro do carro. Eu vou pegar lá a Beth, né? Que vocês já estão. Já é conhecida daqui. E a gente vai lá pro evento, vamos lá. A gente pega uma chuva aqui, mas vai dar certo. Quando começou a chover o sol tava super forte. Pois é, menina. Só em Natal pra chover com sol mesmo. Só aqui. Mas aí daqui é o quê? Uns 40 minutos a gente chega no nosso evento, vai Isso gastar... Isso tudo? Depende tá do trânsito, mas acho que é, é menos. É porque... É cinco e vinte e cinco, a hora do bico vai começar ainda. Ai, e quando chegar lá na beira da favela do Mosquito, querida... <risos> que hoje a gente vai passar pela favela do Mosquito, querida. Jocada. Não, eu não conheço esses locais, na verdade. Nunca Entendeu? Frequentei. Nunca frequentei. Gente, olha só, já cheguei aqui no Expo Casar, um evento babadeiro. Olha só, tá cheio de fornecedores ali atrás. E vamos conhecer todos eles, viu, querida? Porque hoje, olha só o arraso aqui ação, né querida? Vamos lá! Gente, eu tô aqui com a Carlen, não é? Que é do Mona Cerimonial, cerimonial babadeiro. E Carlin, fala pra gente o que é que vocês têm hoje aqui nesse evento babado e como vocês organizaram tudo hoje a gente tem todos os mostruários de todos os fornecedores que você precisa para fazer uma festa olha só e amiga. até o salão né o monas claro. esse salão maravilhoso que você pode estar aqui fazendo seu evento e tudo preparado ó, por uma equipe maravilhosa gente um show viu a organização tá maravilhosa viu Vou já conversar também com a Mona, né? Que leva o nome daqui. Mona ela que é belíssima também. Tá ali se escondendo, mas a <risos> gente vai chamar ela. Olha ela ali, menina. Vem pra cá, vem, Mona. Venga, Mona vem, Lisa, vem, vem, olha, olha como ela é truqueira. Olha como ela é linda. Gente, olha, essa é a Mona. Oi. Dá um oizinho, Mona. Oi. Olha só. As Vem pra cá, Mona. Vem pra dar um oi, só essa um oi pra todo mundo. <risos> Gente, essa aqui é a Mona, Olá, maravilhosa. Pessoal. E, assim, uma pessoa realmente incrível, porque, olha, casou, não foi com a Hilary demais. Deu certinho. Gente, ela é um amor de pessoa. E, Mona, tá incrível hoje. Toda a organização eu tô amando. Tudo muito lindo, tudo muito show. Estamos esperando o pessoal aqui pra fazer um evento ainda mais bonito, claro. né? Claro. E a primeira edição. Primeira edição. E já e tá muita. show desse jeito. E vai ter muito Só que tá eu tava falando mais. pra eles mais cedo, sabe, no vlog. Hum. Gente, vai ser sensacional. Vai, vai. Então vamos arrasar, vamos viu? Vamos arrasar. Obrigada, Mona. Eu tô aqui com o Danilo, olha, do Art Sprint, né? Assim que se fala. Isso. Olha só, gente, eles têm uns convites aqui tão maravilhosos que eu tô vendo aqui. A cara da riqueza, gente. Vamos mostrar Danilo pra todo sim, mundo? Vamos ver, sim. Gente, olha só isso. Nós Menina. Nós convites com papel texturizado. Olha só. Nós temos convite com lacre sintético. Convintes banhados a ouro. Eita, querida. placa em metal. Gente, olha essa textura. Passada. Olha o efeito dentro. Uh, adoro. Vegetal, que tá super em alta. Sim. Com pedraria, para quem quer chamar um pouquinho mais de atenção. Igual eu, né? Então, né é Billy? É e aqui nós temos toda uma identidade visual completa. Amo! É, Ai, tô vendo aqui o kitzinho, né? Exato, padrinhos. pra convidar dar bolinha né? Sim, Sim. o é maravilhoso. E toda a equipe aqui também, não é? Seu marido aqui, vem pra cá, dá um oi. bom? Olha só, gente, eles são maravilhosos. Cadê sua mãe, gente? Vem pra cá, mãe, olha só! Família linda! Mas cabe todo mundo, gente. Eu vou colocar aqui. Gente, eu tô aqui com o Aleph. Olha esse decorador é. aqui, maravilhoso! Lindo, né, gente? Ele baixinho, mas a gente faz! <risos> Olha só! Ele fez uma decoração aqui incrível, né, Aleph? É. Você é decorador, decorador de evento? Sim, evento, Casamento, 15 anos. Olha! Ele faz umas coisas lindas, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha isso! Gente! Amei! Ai, você fez tudo em Marsala, porque você sabe que eu gosto de Marsala. Eu te falei, né? Sim. Marsala e você. Ai, Ai, gente. eu só que fofinho ele. E esse bolo aqui? Felipe Gomes. Ah, é ele, Ai, tá ele. Aí depois a gente fala com ele, hein? Ai, arrasou, gente. Deixa eu mostrar um bolo aqui. Olha, gente. Será que é de verdade? Já dá pra recriar um pedaço. Com a Vitória maravilhosa. Oi. Vitória, Ai. você fez uma produção que arrasou, tem menina. que ser né? Pra as noivas, claro. tem que estar perfeito. Sim. Olha isso, vamos mostrar para as pessoas. Arrasou, Os doces são de Alicia Abra. Sim. Certo. Hum. O bolo é de Felipe Gomes, o bem-casado hum. de Maria Boa. Sim. E a decoração completa é nossa. Arrasou. Suflar, guardanapo, nossa decoração é super completa. Arrasou muito. Olha, estou tá aqui com a Bárbara, né? Aqui no Feste Chá. Olha só a camiseta, querida, que a gente veste a camisa. Deixeira e também camiseta. tô aqui com ela. Oi. Olha só, a Fabiana aqui na telas são Olha. Também gente... chá também. E feste chá também, porque a gente, olha só, faz tudo, menina, é. né? E aqui a gente tá hoje aqui as mesmas novidades né olha só as lingeries show gente as noivinhas olha os brinquedinhos eróticos e hoje é aquele mesmo babado né Bárbara isso daquela mesma forma estamos esperando olha você aí. noivinha que quer fazer sua festa, que fazer uhum. seu aniversário, que quer fazer seu chá de lingerie, a gente tá unindo forças pra fazer, é? nesse, desse dia muito especial, vários lavados pra vocês. Com certeza, e vamos fechar, é, né? Vamos fechar é. né? Ai, vai ser show, <risos> sempre! E olha só, gente, olha só que as trofinhas maravilhosas, aqui, olha só, tap doces, da minha filha, cadê a que fofou, gente? Tá focando? Ela já focando. Ai, me focou, gente. Não tá. Não tá. Vou deixar aqui. Olha só. Agora sim, as nossas trufinhas da Apidoces, deliciosas, deliciosos os sabores. Lá da nossa filha, a Femela Hilton. Uma fechação, né, a família? Você continua sendo oficial, eu só venho no final de semana, se você quiser, ou na quarta Gente, olha, eu tô aqui com o Jefferson, da Ambrose Buffet, né? que faz umas comidas gente lindas e gostosas. É Você trabalha com quais tipos de serviço? A gente trabalha com buffet, decoração, ah, pacotes hum. completos para casamento, Olha. para 15 anos, todo tipo de evento. Mas nosso carro-chefe é casamento e 15 anos. Arrasou e tem todo tipo de comida. Tem todo tipo de comida, Ai. tem entrada, salgadinho. Hum. Massa crocante, escorridinho de carne-sol e assim vai. Olha lá, vocês sabem que eu não perco nada de boquinha, né, gente? Com certeza. Olha só, arrasou. Vamos mostrar aqui um pouco, né? Ai, gente, eu, eu vou dar desculpa de mostrar a comida, mas só para mostrar o marido dele, gente. E olha só que coisa linda. Ai, que delícia, gente. Essas não. Essas <risos> são as mesmas. Não, pai outra agora. Sim, são duas poses hoje. Eu vou aparecendo. Agora, olha a Beth aqui aparecendo, ela. Olha lá. <risos> Provada, beth olha, a olha só, gente. O aso. Olha que gente. Amei. Vamos agora na impressão, né, querida? Isso. Agora vamos é lá. a falta que, que faz o marido, né, gente? Não é, gente. Tá uma atordoada. Olha. Lá. olha lá. A gente. Olha a quantidade de impressão uhum. E hoje a nossa lembrancinha está saindo em formato De marcador de página É pra você que lê Se você não lê, você vê as figuras De um livro, mas você tem Livros em casa Pode marcar a bíblia, vai que é evangélico vai. Tá querendo ir pro culto é, eu, vai que, eu igual Kinga E aí tem ter uma Sutra em casa é, Pode servir também, também. também. Olha, King, olha que só. linda Amém Olha lá. Qualidade perfeita, gente. O ventinho. Entendeu? Vai lá, você é desta. Vai lá. Você bota na primeira haste e segura o resto. Segura, não solta. Segura só a primeira haste. Bota o polegar aqui. Aí você solta. Isso, olha! Eu você vai casar? Eu não, que eu sou Kinga, mas se tem alguma noiva que fale agora o caso para sempre, tem alguém que queira esteja interessado em se casar comigo? É que é babado, viu, gente? é Vamos começar então com alguns sorteios para vocês Fiquem todo mundo atento que a gente tem muito babado Descontos, mais premiações Tudo bom? Qual é o seu nome? Aleluia Aleluia, escolhe o número de 1 a 32 13 13 em... Ai gente, porque eu trabalho com coisa grande Mas vamos lá Número 13, quem é na mozinha número 13? Fernanda, Fernanda é, é alguma coisa, achava que foi no show agora na hora do seu irmão. Ai gato, você? Ai eu adoro gente, pelo, ah, ai meu vingado a frente, ai que delícia. é motorista né? Olha lá, menina. Só fez, Só fez. Coisa chique, coisa fina. Escolhe o um número de 1 a 32. 18. Já, já começou a melhorar a situação, né, gente? Número 18. É, tem alguma noite, que não faz a linha. Tudo bom? Qual é o seu nome? Diego. Diego, escolhe o um número de 1 a 32. Tudo Tá vendo como a coisa vai melhorando? 24! É Ui, gente, olha só, cheguei aqui de volta. Menina, deixa eu ajustar aqui a luz, né, um pouquinho isso. Olha só, cheguei aqui de volta. Aquela coisa, né, gente? A make hoje tá babado, o cabelo ainda tá aqui, entendeu? Tô belíssima, como sempre, né? Olha, esse evento foi um sucesso, o Expo Casar, viu? Foi show, todos os fornecedores. Eu fiz muitos histories lá, depois vocês vão ver. Eu vou colocar aqui também os extras que foram feitos. Estão lá no meu Instagram. Foi show. E eu espero que tenha várias outras edições. Muito obrigado também lá. A Mona, que me levou pra esse evento babado, junto com o Fest Chá. E a gente se vê no próximo, né? Beth já está aqui, né? Tomando aí o seu meus Mac. Meus bons drinks, meus bons drinks. Os bons drinks que a gente pegou. Gente, <risos> Beth... O boy lá se assustou quando me viu no drive No drive do foi. Era pra ter filmado, mas acabei esquecendo. Ai, gente! Mas eu vou, eu vou interpretar, foi mais ou menos assim. <risos> foi isso. Mas era um gatinho. Segundo a senhora. E bom que… Não, vamos lá, fala pra eles. Se juntou mais uns três lá. Foi, ele chamou os coleguinha dele pra mostrar. Todos foram lá e me queriam, querida. Queriam mesmo. Gente, a gente devia ter dado meu WhatsApp pra eles. Ai, gente. Olha, <risos> eram os moreninhos lá. Hum. A senhora gosta, né? Ai, eu adoro. <risos> <risos> tô necessitada, querida. O bom é que eu tô aqui eu mesma tô me encomendo. Ai, vamos tirar, né? É isso, então, Bora, todas. Mim. Beijo pra todo mundo aí. É dar uma cuspida agora, mas é isso mesmo, né? Beijos da Hillary Hilton. Tchau. Sem uma unha. Tchau. <risos>